A inovação está cada vez mais presente em diversos setores, na construção civil não é diferente. Nós conversamos com Clarice Gomes, gerente de inovação da Andrade Gutierrez, que contou como é o processo de implementação dessa cultura numa grande empresa do setor. coisa é inevitável, né? Então isso dá pra gente uma confiança e uma animação de que não tem outro caminho, a gente não tem muita escolha. Os desafios existem, porque a gente tá falando de mudar um mindset que funcionou e que se sustentou por muitos anos, pra uma cultura que é muito mais flexível, é uma cultura menos hierárquica, é uma cultura muito mais baseada na tentativa e no erro do que nas respostas definitivas. Que a inovação, ela empodera muitas pessoas e na né, a gente acredita que a inovação, ela não vem de uma área. Então ninguém detém a inovação e promove a inovação na empresa. O que a gente faz é catalisar para que todo mundo seja agente inovador e consiga fazer a diferença dentro da sua área. Então, inovar na construção não é fácil porque a gente tem pouca coisa preparada. Quando a gente fala, por exemplo, de indústria 4.0, é um super desafio. É diferente de uma fábrica, o canteiro de obras ele não é sensorizado, né? A gente não tem, por exemplo, coleta de dados confiável. A gente tem uma série de dificuldades, né, ambiente que não é controlado, né, que dificultam muito a implementação de tecnologia. As atividades são muito manuais, mas de modo nenhum isso deve impedir, né, a gente a dar outro passo. Não é à toa que a indústria de construção, ela tá de todas as outras indústrias quando a gente compara o crescimento de produtividade nos últimos 30 anos. Né? Então isso mostra o quê? Uma grande oportunidade que tem para ser explorada. E alguém né, tem que tomar a frente, tem que fazer isso. A gente percebeu muita mudança cultural. A gente tem pessoas muito mais confortáveis para falar de problema, muito mais confortáveis em testar, em fazer validações antes de fazer a implementação, né? Trabalho colaborativo. A gente criou um espaço para que isso acontecesse. Todo um trabalho de liderança baseada no conhecimento, muito mais que na hierarquia. Então, culturalmente, a gente entende que o ecossistema expandiu muito. Processos que demoravam, por exemplo, 15 dias para acontecer já acontecem em um dia só, né? Além do ganho imediato que isso traz naquele serviço, isso também libera tempo para as pessoas pensarem mais, para elas pensarem em outras soluções, ao invés de ficar repetindo um trabalho manual. E eu fico super feliz de ver como que o ecossistema evoluiu e como tantas empresas, sabe, têm feito tantas coisas. Quando a gente olha as notícias do último ano, isso fica claro. E para quem ama engenharia, para quem ama inovação, isso é muito legal.